Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Os Últimos Seis Dias de Jesus Por Jamiro dos Santos Filho Epílogo Ao ouvir os gritos e gargalhadas, olhei no sopé do Gólgota e vi dois homens que subiam em nossa direção. O que queriam? Não sei. Quando se aproximaram um pouco mais, pude entender a razão das zombarias e gargalhadas de ambos. Quem seriam eles? Não foi possível saber qual profissão desempenhavam, se eram homens do campo ou operários, mas percebi serem pobres e, principalmente, mal-educados, rebeldes e vulgar o proceder de ambos. Ao chegarem perto, um deles falou, apontando para a cruz do mestre. — Não te disse? Lá está ele, o rei dos judeus. Olha! O outro olhou, continuou gargalhando, para depois falar zombeteiro. — Oh, o rei dos judeus! Olha o seu trono! É uma cruz! Olha a coroa dele! Devagar foram se aproximando. Ao chegarem bem próximo à cruz, ambos fizeram reverência e o deboche misturou-se aos risos, cada um se mostrando mais cínico do que o outro. Depois falaram. — Salva-me ao Messias, Salvador! — A mim também! E as risadas se sucediam em altos brados, sem que os guardas algo fizessem. Ao contrário até sorriram diante das palhaçadas dos dois infelizes. De repente, eles olharam em minha direção. Quando os meus olhos se cruzaram com os olhos do que se mostrava mais afoito, meu corpo tremeu e um arrepio percorreu-me à espinha. Eu não conseguia controlar minhas emoções naquele momento. Era susto, alívio ou medo? — Não sei. Então, em um ímpeto compreendi e quase maquinalmente eu falei. — Aquele sou eu. O homem também me olhava assustado, embora estivesse eu em outra dimensão da vida. Eu diria que nós nos assustamos ou eu me assustei. — Ah, que confusão. Ao sentir o toque do meu protetor em meu ombro... Perguntei-lhe, receando a resposta. — Aquele infeliz sou eu? Ele respondeu com a voz embargada pela emoção. — Sim, meu filho, aquele é você e o outro sou eu. Diante da confirmação, senti minha cabeça girar e o chão sumiu debaixo dos meus pés. Uma escuridão envolveu-me repentinamente e nada mais pude balbuciar. Imediatamente me vi em um túnel onde eu viajava em alta velocidade. As imagens passavam rápidas sem que eu pudesse decifrá-las perfeitamente, mas percebia serem cidades, multidões, guerras, campos e mares. Finalmente, visualizei o meu tempo. Um segundo depois minha cidade, minha casa, e logo fui sugado pelo meu corpo. Acordei assombrado. Estava deitado em minha cama com o coração saltando no peito. A recordação de tudo passou rapidamente em minha mente. A emoção me fez chorar. Será que sonhei? Ah, acho que não. Estava tudo tão nítido... Levantei-me devagar e alcancei a sala que nessa hora estava um pouco iluminada pela luz da cozinha, que ficava sempre acesa. Olhei o relógio, marcava duas horas e dez minutos. Lembrei-me que havia saído às duas horas e depois de tudo isso, retorno e percebo que se passaram apenas dez minutos? Não é possível. Ou era? Sentei no sofá, respirei fundo... E falei baixinho. — Oh, meu Deus! Eu voltei no tempo? Mal acabava de falar quando percebi, refletido na parede da sala, um rosto que sorria. — Feliz por ver, finalmente, as feições perfeitas de um homem? Perguntei. — Você é o meu protetor? Ele moveu a cabeça, mostrando que sim, que era ele que ali estava. Depois de alguns segundos, ele movimentou os lábios e pude ler perfeitamente. É verdade, nós vimos Jesus. E antes que desaparecesse, pude ver uma lágrima caindo de seus olhos. Emocionado, deixei que as minhas caíssem também.